Salve, salve, seus mundos, aqui é o Narrador Gostosão trazendo mais um vídeo e o vídeo de hoje é 5 motivos para ter uma FASER 250 2020. Espero que vocês gostem do vídeo e já sabe no comecinho já deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e o mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo para todo mundo e vamos para o que interessa. Primeiro motivo é o um motozão que é confiável e econômico. Um monocilíndrico com 250 cilindradas entrega a potência máxima de até 21,7% cavalos aos 8.000 RPM e tem o um torque máximo de 2,1 kg aos 6.500 giros por conta desses números o motor consegue oferecer respostas fortes tanto em baixas rotações como nas faixas mais amplas de giro, além de ter também boas retomadas. Aliado ao câmbio de cinco marchas, que é macio e que tem engates precisos, o conjunto oferece desempenho necessário e na medida certa, principalmente dentro da cidade. O motor ainda tem um pistão forjado em alumínio e o um cilindro com revestimento cerâmico, que garante economia, desempenho e durabilidade. Dito isso, vamos para o próximo motivo. Segundo motivo, seus mão de ouro, é o visual da Fazer que é diferenciado, e não é novidade para ninguém que ela impressiona nesse quesito, por conta da sua modernidade, agressividade e muita robustez. As linhas esportivas, o banco em dois estágios, o pneu traseiro que é largo, o farol dianteiro e lanterna traseira em LED, o tanque robusto e a carenagem lateral deixaram a Fazer com a cara de uma moto de maior cilindrada. Na minha opinião, eu não sei porquê, mas ela me lembra muito a querida XJ6. E para muitos também, ela é a moto mais bonita, que é a principal concorrente, a CB Twister. Mas é isso, irmão de ouro, qual a opinião de vocês? Deixem aí nos comentários e vamos para o próximo motivo. Chegamos ao terceiro motivo, seus irmãos de ouro, a Fazer 250 é uma ótima opção para donos de motos de 125, 150 ou 160 que buscam né, subir para uma moto mais potente e completa, ou até mesmo se você está começando a andar de moto, pois ela oferece muita agilidade e leveza na hora da condução. Com isso, dificilmente você vai ter algum susto na hora da pilotagem. Ou seja, se você quer uma moto leve, ágil, fácil de pilotar e prazerosa na condução, pode escolher a Fazer, você não vai se arrepender. Mas de qualquer forma, não vai abusar na hora da pilotagem. Brawl! Quarto motivo, seus mão de ouro, já falei do visual, já falei do motor e tá faltando completar esse conjunto, mas eu vou fazer isso agora. O modelo tem o freio ABS de série, painel digital e o conjunto de suspensões absorve bem as irregularidades do piso sem transmitir desconforto para o piloto. Com isso, a Fazer mantém um conjunto equilibrado e confiável. Mas fala aí, seus mão de ouro, na sua opinião, tá faltando alguma coisa para a Fazer? Deixe aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E vamos para o último motivo. Quinto motivo para finalizar o vídeo, seus mão de ouro. A Phaser 250 tem seus pontos positivos e negativos. Cabe a você decidir se vale a pena ou não. Uma coisa é certa. Sem dúvidas, a Fazer é uma das melhores na categoria. Além de ser muito bonita. E escolhendo o modelo, dificilmente você vai se arrepender. Hoje, ela está custando R$16.390. Esse preço é o do site. Na concessionária, a gente sabe que é um pouco mais cara. Seus de ouro, esse foi o vídeo de hoje. Já sabe, deixe sua opinião aí nos comentários, porque é muito importante. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um salve para geral. Fui Vral. Obrigado de nada, nós estamos junto. Até o próximo vídeo. One, nine, nine, nine, nine. Fui. Brawl.